caros agraciados, com essa medalha que nada mais é do que um reconhecimento pelo maravilhoso trabalho que cada um das senhoras e dos senhores tem prestado e vão continuar prestando a esse segmento que é extremamente importante para o desenvolvimento de qualquer país do mundo, que é o segmento das comunicações, das telecomunicações e cada um dos que aqui estão em suas diferentes áreas de atuação Presta um grande serviço ao Brasil. É por isso que a gente quer mais uma vez aqui agradecer a todos e parabenizar a todos que estão aqui, que receberam essa ordem do mérito das comunicações, não pela medalha em si, não pela condecoração em si, mas pelo brilhante trabalho que vocês fizeram e tenho certeza que todos que aqui estão se sentem representados por essa homenagem que foi feita individualmente a cada um de vocês, a cada uma de vocês, mas como grupo. Como, como setor a todos que aqui estão e aos milhões que estão lá fora. Parabéns e muito obrigado por todos.